Nós estamos na Universidade de Coimbra, uma das universidades mais antigas da Europa. É nesta universidade que começaram muitos projetos, como o nosso próprio projeto, um projeto moderno, sobre a utilização de lasers para produzir ultrassons e, com esses ultrassons, permeabilizar a pele. Foi essa a base do nosso projeto, o projeto LaserLip, que, iniciado aqui, deu origem a um conjunto de prémios e de financiamentos, dos quais se destaca o da Rede Empreendia. Na Universidade de Coimbra, nós fazemos muita investigação fundamental. De facto, inovações que façam a diferença lá fora. O que nós desenvolvemos foi uma forma de fazer passar medicamentos ou cosméticos mais facilmente pela pele. É até algo que pode substituir algo tão doloroso como a seringa. É algo muito simples. Utilizam um laser, como não podia deixar de ser, nós estamos num laboratório de lasers, mas utilizam um material que transforma esse laser numa onda de pressão. Basicamente o que nós construímos e desenvolvemos foram estes materiais, estas películas, que permitem uh, transformar a luz de um laser em ondas de pressão. Estes materiais são ligados à cabeça de um laser. A portabilidade do instrumento é conseguida através de uma fibra óptica no qual ligamos esta película. O laser dispara através do toque físico com a pele e são essas ondas de pressão que ao atingir a pele provocam momentaneamente uma abertura dos poros da pele. Com este exemplo e este exemplo, foram lasers financiados através do Rede Empreende que nos permitem, neste momento, estar prontos para a entrada no mercado. O prémio que obtivemos do Rede Empreende foi extraordinariamente importante para nós. Foi uma demonstração que a investigação que nós fizemos, que muitas vezes é consolidada em artigos científicos, tinha também relevância social e económica. desejando que o desenvolvimento económico e social dos países ibéricos e da América Latina cada vez mais passe pela universidade e pela inovação e o desenvolvimento científico.